Fala, tudo bem? Aqui é o psicólogo Daniel Evangelista e vamos para mais 21 vantagens direto ao assunto. 21 vantagens de ter um CNPJ. Vamos lá. 21. Você pode começar a empreender de forma oficial e legalizada. Isso mesmo. Hoje, muitas pessoas já empreendem até de uma maneira informal, mas elas não têm um CNPJ. Então, é a melhor forma de você fazer isso de forma legal, emitindo uma nota fiscal, né? fazendo com que a sua empresa cresça. É a melhor forma para que você possa entender como uma empresa funciona de verdade. 20. Você pode ter acesso a vantagens e recursos exclusivos para quem tem um CNPJ. Existe abertura de conta corrente exclusiva para MEI é, ou para quem tem CNPJ, linha de crédito somente para quem tem CNPJ, cartão corporativo para quem tem CNPJ, é, alguns tipos de descontos de empresas são maiores para quem tem CNPJ, alguns tipos de impostos são menores para quem tem CNPJ. Então você pode ter é, essas vantagens exclusivas é, tendo um CNPJ. 19. Você enxerga a sociedade contra os olhos. Isso mesmo. Alguns anos atrás, né eu era apenas CLT, trabalhei como estagiário e tal, mas eu tinha acesso apenas... Fragmentos da empresa, de uma empresa. Eu não tinha acesso ao todo, ou 360 de como uma empresa funciona. E isso é muito ruim, porque enquanto CLT, às vezes a gente acha que a gente tra... entende o trabalho inteiro, mas somente quando a gente tem um CNPJ, que a gente passa a ver todas as áreas da empresa e a gente, de fato, entende como uma empresa funciona 100%. Então, você enxerga as, uh, os impostos com outros olhos, né? você passa a querer exigir mais é, do resultado do governo dos impostos que a gente paga. então é... Basicamente isso, você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. 18. Você entende mais sobre impostos, né? como eu falei, capital de giro. Então... Às vezes, para um negócio se manter funcional, ele precisa ali ter um dinheiro para reinvestir, para pagar, para receber e tal. Né? E quando nós fomos CLTs, né? quando eu fui CLT, eu simplesmente pegava meu salário e botava no bolso e mês seguinte é a mesma coisa. Então, quando a gente tem um CNPJ, a gente passa a entender mais sobre fluxo de caixa. Né? Como funciona o fluxo de caixa de uma empresa e o que uma empresa precisa ser para ser sal... fazer para ser saudável. Então, nem 100% do dinheiro que uma empresa ganhar dá para ser colocado no bolso bolso do empreendedor, do empresário, ele vai precisar daquele dinheiro para fazer um capital de giro. É, 17. Você passa a ver os problemas como oportunidade para ganhar dinheiro. Então é muito comum as pessoas reclamarem que as coisas estão ruins. Ah, o ônibus é ruim. Ah, esse serviço é ruim. Esse celular é ruim. Isso aqui é ruim. As pessoas que só reclamam, elas não têm uma veia empreendedora. Porque quem tem um CNPJ, passa a enxergar qualquer tipo de problema como uma oportunidade de resolver, de criar algo novo. Né? E de dar aquela solução como um serviço ou produto para conseguir ganhar dinheiro. Então essa é uma das grandes vantagens de ter CNPJ também. 16. Você vai entender como uma empresa funciona de verdade, eu acabei antecipando e falando isso nos números anteriores. Número 15, você pode fazer negócios B2B. O que é B2B? É negócio de empresa para empresa. Enquanto uma pessoa física, a gente não pode, muitas das vezes, é prestar serviços para grandes empresas, porque muitas dessas empresas, às vezes, para a parte financeira, parte contábil, elas pedem nota fiscal. Então, a vantagem de ter um CNPJ é que você pode prestar serviço para uma grande empresa, emitir para ela uma nota fiscal e isso, com certeza, vai fazer você ganhar mais dinheiro que um CLT. esse é o número 14. Né? O CLT, o ganho dele é limitado... Pelo, pelo quanto está assinado ali na carteira dele Se eu faço um negócio B2B E eu passo para empresa, uma empresa Meu orçamento, falar ah, Para esse serviço eu cobro 10 mil, 20 mil, 30 mil E emito uma nota com esse valor Automaticamente aquela empresa vai me pagar mais do que um CLT ganha, né? E aí, com isso, o número 13, você pode enriquecer mais rápido, porque o teto do seu serviço é o que você cobra. Então, assim, se um negócio B2B você fala que o seu orçamento é tanto, o cliente, o cliente não quer pagar, tudo bem, você vai encontrar um outro que pague. Então, isso acaba gerando uma velocidade maior do que você depender é, de um patrão que vai te permitir ter um aumento de salário. É, eu já vi muitos casos de pessoas que às vezes vão pedir aumento salarial, já estão performando muito bem, né, com um desempenho muito alto, vão pedir um, desempenho, um aumento salarial e não ganham esse salário. Isso é muito frustrante. Por quê? Porque se essa pessoa tivesse um CNPJ, um negócio próprio, e estivesse é, trabalhando para ela mesma, ela ia o trabalho dela real, né, ela ia poder tirar mais dinheiro, não é ter esse conceito de mais-valia, né, da pessoa gerar muito lucro para a empresa e tirar uma pequena parte para si. Número 12. Você pode ter outras pessoas trabalhando em sua marca. E aí, por exemplo, vamos supor que a sua marca cresça, cresça, cresça, e aí você precise de mais ajuda. É, você pode realmente dar oportunidade para pessoas que, que querem um, um emprego, né? que não conseguem um emprego. Todos nós conhecemos alguém que tenta, tenta, tenta e não consegue um emprego. E você pode gerar um emprego para essa pessoa. né? E... Também, número 11, você pode se tornar um melhor doador, porque muitas das empresas, às vezes, para terem descontos em impostos, desconto em tributos, elas podem elas exercer uma manobra de, de doar para instituições, doar para ONGs, doar para vários outros lugares, né, para pagar menos impostos. E aí, sendo né, você é, obrigado ou não, né, mas é, muitas pessoas acabam se tornando doadores menores somente por pagar menos impostos, não tem problema. Acaba que essa ação acaba despertando um, a, a questão de ser um melhor doador para as pessoas. Número 10, você pode incentivar a carreira de outras pessoas. Então, vamos supor que tem aquele seu amigo, né, que está travado, que não consegue um emprego na área e tal, você queira expandir a sua empresa, crescer o seu CNPJ e tal, você pode incentivar a carreira do seu amigo e contratar ele para desenvolver uma tecnologia para você, sei lá, para... Desenvolver um, um RH com você, qualquer tipo de coisa, você pode incentivar a carreira de outras pessoas. Número 9: você pode se tornar um bom líder. Então é muito comum quando a gente trabalha em outras empresas, né, ou no CNPJ de outras pessoas, ou com outras pessoas, é muito comum as pessoas terem um líder ruim, um chefe ruim, um gestor ruim. E aí muitas pessoas pensam assim, ah quando eu for chefe, ou quando eu for líder, quando eu tiver minha própria empresa, eu nunca vou fazer o que essa pessoa fez comigo. Então essa é uma boa oportunidade. Quando você tem um próprio CNPJ, você pode ser o líder que você sempre sonhou para as pessoas. Número 8. Você pode mudar o mundo. Isso mesmo, assim até pensando... Por cima, né? Vamos nivelar por cima. É, esses caras, é, Elon Musk, Jeff Bezos, né? Tipo, Mark Zuckerberg, que inventaram o Facebook. Todos eles, têm CNPJ, e todos eles mudaram o mundo com a forma que eles empreendem. Até que no mesmo no Brasil, né? Outras, grandes empresas de varejo acabam permitindo o acesso a pessoas com baixa renda a parcelar é, coisas em 60 vezes e tá? tal, você pode mudar o mundo, pode criar as suas regras do jogo e dizer da forma que o seu CNPJ vai funcionar. Sete, você pode aprender a negociar melhor, porque é muito comum a gente ver que funcionários CLTs eles não sabem negociar tão bem porque eles estão presos àquelas regras ali. Só que B2B, né, você não tem regra, você pode criar as regras do jogo, então você pode aprender a negociar melhor é, pagamentos, condições, contratos, enfim, uma série de coisas que é um, um, outros tipos de, de pessoas que não têm CNPJ não conseguem. Seis, você pode abrir franquias. Se a sua loja, se o CNPJ estiver dando muito certo, você pode abrir franquias. O que mais acontece, a gente vê em lojas de shopping, muitas franquias de lojas de alimento, muitas franquias de lojas de sapato, de roupas e tal, né? porque são, foram compostos de um CNPJ que deu certo e multiplicou essas franquias no país e no mundo. 5. Você pode gerar muitos empregos. 4. você pode deixar um legado, né, a sua marca. Existem empresas como Nestlé, por exemplo. Nestlé é uma empresa que eu já trabalhei. A empresa tem mais de 200 anos de existência. Né, e ela surgiu para combater a fome no mundo. A fome infantil, né, naquela época pós-guerra na Europa. E depois se tornou uma grande empresa de alimentos mundial. Então você pode deixar um legado, de repente criar um CNPJ que dure mais que a sua vida. Três, você pode viajar mais porque você não vai ficar preso ali, aqueles somente 21 dias de férias, né? Tendo o seu próprio CNPJ, você pode escolher quando você quer viajar. Dois, você pode deixar a empresa de herança para os seus filhos. Ou, um, você pode até mesmo vender a sua própria empresa. A partir do momento que você é, decidir que não quer mais empreender, você pode vender o seu CNPJ. O que você faz, outra pessoa dá continuidade ao que você construiu. E agora eu quero te pedir algo bem legal, né? Para que você ajude o canal a crescer esse canal que está trazendo vantagens. É, e tirando dúvidas de muitas pessoas. Você pode ajudar se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, comentando aqui embaixo, né? Se você concorda com as 21 vantagens que eu apresentei, se você não concorda. É, compartilhando também, para que mais pessoas conheçam as 21 vantagens de ter um CNPJ. E por último, ver aqui os links na descrição. Se você tem dúvidas ainda de como abrir um CNPJ, como ter um CNPJ, eu vou deixar aqui é, nos links da descrição desse vídeo... Alguns, algumas coisas muito bacanas que vão ajudar a você ter um CNPJ lucrativo. Então, aqui é o Daniel, psicólogo Daniel Evangelista, e essas foram as 21 vantagens de hoje. As 21 vantagens de ter um CNPJ, aqui tem alguns vídeos também, né, que vai aparecer aqui, se você quiser conhecer mais 21 vantagens de, outro temas, de outros temas, é só clicar nesses vídeos aqui. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!